Senhoras deputadas, a cidade de São Paulo amanheceu hoje perplexa com o acontecido na escola Tomásia Montouro, na Vila Sônia, bairro do Butantã, com onde uma, um jovem, praticamente uma criança, de 13 anos esfaqueou professoras, outros alunos inclusive levando uma delas, a professora Elisabete Tenreiro, à morte. Esse é um fato muito triste e muito chocante, porque na nossa concepção, na concepção da sociedade, a escola é um lugar de aprendizado, é um lugar de encontro das crianças, da juventude, é um lugar onde os professores, com a sua experiência, ensinam, como fazia a professora Elizabeth Tenreiro, que tinha uma longa carreira, inclusive já tinha sido pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, uma pessoa devotada à ciência. E nesse local, um jovem estimulado por práticas racistas e fascistas, chegou a esse ponto, de levar ao ferimento e ao assassinato de outras pessoas. Nós precisamos urgentemente retomar uma cultura de paz nas escolas brasileiras, retomar uma cultura de respeito aos professores, de convivência. A Associação dos Professores de São Paulo, a POESP, tem denunciado há muitos anos o aumento da violência nas escolas. E praticamente nada foi feito em relação a isso. Nós aqui no ano passado derrubamos o veto à lei 13.935 que dispõe da necessidade de que todas as redes de ensino tenham psicólogos e serviço social, assistentes sociais, para exatamente dialogar esses jovens, com essas crianças para criar esse ambiente de convivência e de solidariedade. O Brasil tem que mudar o seu rumo, nós temos que acabar com o estímulo à violência e para isso é preciso uma nova, um novo esforço, não só do governo federal que tem que ser feito com a aplicação dessa lei, mas dos governos estaduais e municipais. Nós precisamos de escola, como lugar, lugar de aprendizagem, como lugar de convivência pacífica. É assim que o nosso povo, a nossa juventude vai se educar. Muito obrigado.